Composição Saudades Procurei saudades, lembranças de alguém assim Tão pegar sincera, lá com voz para mim Para pra onde você for Enculto a distância, transformando lembranças no meu coração Pequenas palavras, gestos ou caras que prestam atenção Se for. Procurei saudades, lembranças de alguém assim Tão nega, sincera, seja lá com olhos para mim É que o destino rompeu as fronteiras para nos encontrar Parece incerto, mesmo assim eu quero chamar de Pequenas palavras ou gestos ou caras que prestam atenção É que a verdade do amor é tão fácil pra gente encontrar também perceber os pequenos momentos, o jeito de olhar, por isso eu vou por isso eu vou ficar com você, amor. Está com você, eu vou.